Boa tarde, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Sobre você, sobre sua casa, sobre o seu ministério Sobre a igreja que o Senhor lhe confiou E que ele conduza-o altaneiramente em todas as coisas, amém Privilégio estar aqui hoje à tarde com meu querido amigo, pastor Luciano Vou pedir para você, por gentileza, colocar-se de pé mais uma vez, por favor Você vai pegar a sua Bíblia e vai abri-la comigo em Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, eu quero falar um pouquinho hoje à tarde, conversava com o pastor Luciano, eu quero falar um pouquinho hoje à tarde sobre alguns princípios para uma igreja e para um ministério eficaz, alguns princípios, seria tolice da parte de qualquer pessoa colocar isso de uma forma imperativa, princípios ou os princípios, não, são alguns princípios que nós extraímos desse trecho do ministério de Paulo, que nós podemos aplicar de uma forma muito pessoal, para que a minha vida, a sua vida, o seu ministério, o lugar onde Deus te plantou, seja um lugar de grande crescimento, de impacto eficaz para a glória de Deus, amém? Quantos querem ser eficazes para a glória de Deus? Diga amém aí irmão, então Bíblia aberta, Atos 16. Eu leio da versão, que é a mais recente versão lançada pela Mundo Cristão, chamada NVT Nova Versão Transformadora. Eu estou gostando bastante. Então, se você é, não identificar uma ou outra palavra com o que você está lendo aí, não se assuste. É uma versão nova, nem todo mundo ainda teve acesso a esse material. Diz assim a partir do verso 1, Atos, capítulo 16. Paulo foi primeiro a Derbe e depois a Listra, onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. A mãe dele era uma judia convertida e o pai era grego. Os irmãos em Listra e em Icônio o tinham em alta consideração. De modo que Paulo decidiu que ele os acompanhasse em sua viagem. Em respeito aos judeus da região, providenciou... Que Timóteo fosse circuncidado antes de partirem Pois todos sabiam que o pai dele era grego Em toda a cidade por onde passavam Instruíam os irmãos a seguirem as decisões tomadas pelos apóstolos E presbíteros em Jerusalém Assim as igrejas eram fortalecidas na fé E cresciam em número a cada dia Em seguida Paulo e Silas viajaram pela religião é, Frígio e da Galácia pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte em direção à Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Assim, seguiram viagem pela Mísia até o porto de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia em pele suplicava, venha para a Macedônia e ajuda-nos. Então, decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Pode se sentar, por favor. Os especialistas costumam dizer de que a medida do sucesso de qualquer coisa que você se propõe a fazer é determinada pela eficácia ou pela efetividade que isso produz. Você pode ter um negócio, você pode abrir uma empresa, você pode abrir uma barraquinha, muito obrigado, Deus abençoe a senhora, é geladinho, olha que benção. É, mas você pode ter tudo isso e não ter eficácia, não ser bem sucedido. Você pode é, ter um time de futebol e não ganhar nada, o que dirá a Ponte Preta lá de Campinas. Tem mais de 100 anos e nunca ganhou nada, mas tem um time de futebol. Você pode ter um governo e o governo não ser eficaz. Você pode ter os elementos necessários, aqueles que você julga serem os pilares para a sustentação de qualquer coisa e mesmo assim não produzir nada. Você pode até mesmo ter uma igreja e ela ser uma igreja ineficaz. Você pode ter um ministério e o seu ministério, seu ministério ineficaz. Quando olhamos para a história do apóstolo Paulo, se tem uma coisa que eu e você temos que concordar, é de que ele é a tradução clara e direta de um ministério eficaz. Ele é aquele que leva a igreja para além das fronteiras aonde havia chegado, até então no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Quando houve a primeira perseguição, Filipe chega a Samaria, porque a palavra do Senhor Jesus, ainda em Atos capítulo 1, versículo de número 8, é de que quando o Pentecoste viesse, eles deveriam ser testemunhas primeiro aonde? Jerusalém, Judéia, Samaria e depois, confins da terra. Paulo é aquele que dá início a esse novo passo do avanço da igreja. Os confins da terra começam através do ministério de Paulo. É Paulo também que pega e explica a igreja. Tudo que sabemos sobre doutrina da, da igreja no novo testamento nos é apresentada pelo apóstolo Paulo. Tudo aquilo que Paulo se propõe a fazer é de uma forma eficaz Ele termina a sua jornada e na sua segunda carta a Timóteo Ele faz a seguinte afirmação quanto ao seu próprio ministério Eu completei a carreira, eu combati o bom combate e eu guardei a fé É o selo dizendo, eu cheguei até o final, eu permaneci de pé Tudo aquilo que Deus me confiou para fazer, eu fiz integralmente, cabalmente Quais são os segredos que nós podemos pensar da vida desse homem, que podem ser aplicados na nossa vida hoje? Eu como pastor, eu esse ano faço 24 anos de ministério pastoral, 24 anos. Nesses 24 anos, se tem uma coisa que tem me ajudado a procurar cada dia mais fazer o ministério de forma profunda e intensa, é olhar para o exemplo da vida deste homem. O apóstolo Paulo dá a sua vida pela causa do evangelho. Ele usa tudo que tem, os recursos que ele tem, a força que ele tem, a sabedoria que ele tem Para que a igreja do Senhor fosse edificada E ele o faz de maneira tal de que até hoje Aquele a quem nós nos referimos como exemplo de plantador de igreja De líder, de multiplicador discípulo É o apóstolo Paulo O problema é de que na jornada de todos nós nem sempre os mares são fáceis de se navegar a vida de cada um de nós e você pode levar isso para qualquer esfera Há momentos na nossa vida em que nós enfrentamos dias turbulentos Os mares se tornam bravios e o apóstolo Paulo vive isso intensamente também no seu ministério eu não estou falando de perseguição eu não estou falando de luta contra as portas do inferno, mesmo porque ele coloca isso de uma forma muito transparente ao afirmar de que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir fortaleza, para anular sofisma e que a nossa batalha não é contra carne, não é contra sangue mas é contra principados, é contra potestades, são contra os dominadores desse mundo trenebroso eu não estou falando de batalha no âmbito espiritual quando a lidar com as trevas, nós sabemos aqui, todo mundo que tem um pouquinho de caminhada na fé sabe de que a luta contra o mal, contra o diabo, ela é intensa e ela não tem trégua outro dia uma pessoa disse assim para mim, pastor, hoje o diabo está furioso, eu falei, mas qual é o dia que ele está calmo? todo dia ele está furioso, ele veio para matar, ele veio para roubar e ele veio para destruir e quanto mais ainda ele o faz para impedir o avanço da igreja mas nós vamos descobrir nesse texto de que mesmo na nossa caminhada ministerial Nós podemos ter algumas decepções dentro do ambiente no qual nós convivemos O final do capítulo 15, eu preciso muito que você mantenha a sua Bíblia aberta Porque nós vamos discorrer no texto durante esse tempo que me deram duas horas e meia hoje à tarde Nós vamos... É, não é isso, eu entendi errado Mas eu preciso muito que você mantenha a sua Bíblia aberta para que você acompanhe Entenda e se possível, pega uma caneta, um pedaço de papel, sublinha, anote Porque eu tenho plena convicção na minha alma De que aquilo que você vai receber hoje à tarde vai ser de grande valia Não só para a sua vida hoje, mas para a sua jornada durante toda a sua caminhada na fé para a glória de Deus No final do capítulo 15, que nós lemos o capítulo 16 Ele termina falando de um desentendimento entre ele e o seu até então companheiro de ministério eles são os primeiros missionários enviados pela igreja, a igreja de Antioquia, orientada pela revelação do Espírito Santo, separa dois homens, Paulo e Barnabé, são enviados sobre a bênção da igreja, sobre a chancela do Espírito Santo, separados e enviados, e a sua primeira viagem é um sucesso, plantam igrejas, o evangelho começa então a chegar a lugares até ontes onde não havia chego, mas em algum momento dessa jornada, houve uma dissensão tremenda entre eles. O motivo foi uma pessoa. É interessante como às vezes o motivo da discussão entre pessoas é outra pessoa. O problema era um rapaz chamado João Marcos. Paulo ficou chateado com ele porque ele abandonou o barco no meio do caminho. E agora, na segunda viagem, Barnabé disse, nós vamos levar João Marcos conosco. Paulo disse, comigo ele não vai. Ele é frouxo. Ele não aguentou o negócio, ele abandonou a gente. Como é que eu vou levar alguém comigo sobre a possibilidade dele me abandonar de novo? Aí você entra naquele ditado, gato escaldado, tem medo de água, fria. Ele falou, não vou levar, não vou levar. E Barnabé começou aquele cabo de guerra. Não, eu vou levar, João Marcos, não, eu não vou levar, eu não vou levar. O texto diz que houve tal desavença entre eles, e aqui eu gosto de dar asas à minha imaginação gospel você já viu duas pessoas, desavença entre duas pessoas às vezes a gente acha que por uma pessoa está cheia do Espírito Santo por ela ser crente, ela discute assim, na paz do Senhor ah, eu vou orar, você vai ver o que, é que vai acontecer Paulo ah, você Barnabé, olha, não houve tamanha desavença entre eles, de que eles vieram a separar-se cada um foi para um lado Barnabé decide para Chipre e então, Paulo decide ir para as regiões da Galáxia, onde ele queria reafirmar e confirmar os irmãos que haviam sido alcançados ali na sua primeira viagem. Primeira coisa que eu quero que você entenda aqui, e anota aí por favor. Você tem que aprender essa primeira lição que o apóstolo Paulo nos dá. No meio da nossa jornada ministerial, nós vamos sofrer algumas decepções. Não tem jeito não caia na besteira e na ilusão de achar que o ministério vai ser o um mar de rosas o tempo todo, não vai, o próprio apóstolo Paulo se torna aqui o maior exemplo de alguém que foi abandonado várias vezes no curso do seu ministério, a ponto de ele escrever na sua carta Timóteo dizendo, todos me deixaram, não ficou um, mas eu aprendo aqui algo com Paulo e anota aí por favor, as decepções da jornada não podem te impedir de prosseguir. Anota aí, por favor. As decepções da jornada, pastor Claudio, para dizer revê-lo. Não podem te impedir de prosseguir. O que tem de gente que não tem um ministério bem-sucedido e eficaz, porque por conta de uma decepção desanima. Abandona tudo. Ah, eu fui para aquele lugar, eu esperava algo daquela coisa, aquela pessoa me disse algo que me feriu mas algo que é profundo no ministério do apóstolo Paulo, é que ele tinha um desejo insaciável de cumprir o chamado, pelo qual o Senhor lhe havia separado para cumprir, você precisa ter na sua vida, no seu chamado, esse desejo intenso, nada vai te parar, Nada vai te parar As decepções do caminho As lutas portas fechadas Os nãos que a gente ouve Pessoas que nos abandonam no meio da jornada É por isso que Paulo dizia Eu mantenho os meus olhos fitos no autor E consumador da minha fé E aqui eu confiro a autoria da carta aos hebreus a Paulo Porque eu acho que foi Se você acha que não foi, o problema é seu Mas eu acho que foi Ele diz Meus olhos estão fitos em Jesus a verdade de todas as verdades, meus queridos, é de que se no ministério você se deixar chatear por qualquer bobagem, você não anda nem uma milha. Ministério não é para fraco, ministério é para gente forte. Quando Deus chama Josué, Ele diz para ele, ser forte, porque vem lapada nas suas costas, rapaz. Você vai enfrentar luta. Gente vai te trair, gente vai fechar a porta Vai ter desavença Vocês não vão entrar em harmonia Porque a gente não concorda em tudo Vocês pensam que se a gente senta para conversar A gente tem Naquilo que é essencial A gente é unido Mas tem coisa que a gente não concorda Não tem jeito Eu sou flamenguista, graças a Deus Vai fazer o que? Para isso eu sou calvinista Eu sou predestinado agora, tem gente que torce para São Paulo, está precisando de oração esse ano mais do que nunca, Deus precisa agir, apressa-te Senhor em socorrer-me, é o, é o versículo preferido dos São Paulinos esse ano, apressa-te Senhor em socorrer-me, mas Paulo teve a desavença, tem gente que por conta de desavença faz biquinho e abandona tudo, Muitos dos planos de Deus Que ainda não se cumpriram na sua vida Ainda não se cumpriram Porque você tem que parar de ser melindroso Para de ser melindroso Houve desavença E Paulo diz assim, Eu desanimei Meu companheiro de viagem, Barnabé Nós fizemos tanta coisa juntos, queridos aprenda uma coisa aqui por gentileza Algumas pessoas Entram na sua vida Para cumprir o papel delas numa fase Da sua vida, vira a página Gata a segunda e acelera É assim que funciona Você fica chorando, leite derramado Ah, Barnabé, desavença, você quer João Marcos? Leva para você Não quero Ele arrumou outro companheiro de viagem Quem foi? Quem foi? Silas Outra coisa que se aprende aqui, anota aí por favor Mais importante do que a jornada é quem vai com você porque você pode ir para Dubai, mas mal acompanhado se torna um pesadelo. Você pode visitar a torre Eiffel em Paris, mas se você levar uma mala sem alça com você, a jornada da viagem se torna um inferno. É terrível. É por isso que tem o velho ditado, antes só do que mal acompanhado. Ele escolhe Silas e ele vai atrás de um outro membro para o seu, para a sua staff Staff, a equipe pastoral de Paulo agora começa a crescer Quando ele chega, versículo de número 1 do capítulo 16 Quando ele chega a Listra, ali é um jovem chamado Timóteo E olha só que interessante, o texto diz que os irmãos em Listra e Icônio o tinham em alta consideração você tem que levar gente com você que tem bom testemunho dos outros O ministério ele tem que ser feito com intensidade, com desejo, com disposição Mas ele também tem que ser feito com a companhia correta Tem gente que atrasa a gente Tem uma piada que uma vez eu ouvi de um camarada que estava num leito de hospital E a esposa dele estava assim, ela estava do lado dele e ele estava vivendo os seus últimos minutos de vida e ela começou a fazer um flashback da vida dos dois Disse, bem, eu me lembro quando nós casamos, bem Vida dura, difícil, aquela, bem Nós não tínhamos nada, bem Mas eu sempre do seu lado Bem, aí vieram os meninos Ficaram doentes Seis meses no hospital Não tinha dinheiro para comprar remédio Mas eu, bem, sempre do seu lado a fase passou, nós compramos umas terrinhas, começamos a plantar umas batatas, veio a geada. Queimou tudo, mas eu sempre do seu lado, bem. Mas aí veio um novo tempo, nós compramos uma mercearia na cidade. Nunca antes tinha passado um vendaval na cidade. Foi a gente abrir a mercearia, passou um vendaval, levou a mercearia, todo o estoque, perdemos tudo. Mas eu sempre do seu lado. E agora você está aqui nessa enfermidade de morte, e eu bem aqui do seu lado. Ele virou para ele e diz assim: "Você me dá um azar desgraçado, porque toda situação difícil, tu estava do meu lado. A gente precisa entender de que a jornada se torna muito melhor quando você vai melhor acompanhado. Ele busca alguém." Para fazer com que o ministério que ele quer desenvolver seja vivido com intensidade Havia um desejo Paulo dizia, ai de mim se não pregar o evangelho Deixa eu te fazer uma pergunta hoje à tarde O que é que te motiva a viver o evangelho? A viver o teu ministério É uma oportunidade Ou é mesmo em face da falta de oportunidades Você entender De que Deus te chamou Deus te separou Deus colocou sobre ele um dom Deus te capacitou E você tem um desejo intenso De fazer a obra de Deus Não importa de forma Não importa os recursos Mas você quer ir fazer a obra de Deus Paulo queria fazer a obra de Deus Apaixonado pela obra o texto entra agora já no verso de número 6. E eles viajam pela região da Frígia e da Galácia. O Espírito Santo os impediu. Mas eles chegam na fronteira da Misa. Eles tentaram. Veja, eu, eu separei a NVT aqui porque as palavras são bem mais pontuais. Quem sabe para te ajudar a entender um pouquinho melhor. Eles tentaram ir para o norte. O Espírito de Jesus não o permitiu. Versículo 8. Assim eles Seguiram viagem. Sabe o que eu aprendo nessas colocações do versículo? Paulo não era alguém que desistia facilmente. Um ministério eficaz, um ministério bem sucedido, só pode ser realizado por gente que não desiste à toa. Porque tem gente que se uma porta fecha, ele já entende que não é de Deus, ele tem que abandonar. de que ele não, ele joga tudo para o alto, Não uma igreja bem sucedida, queridos, hoje nós vemos, saiu uma matéria, muito infeliz, de um camarada na revista Veja, da semana passada, falando mal dos evangelhos, essa gente incômoda, o cara foi infeliz, estúpido, arrogante, tudo que você conseguir de achar de adjetivo, para condenar aquele infeliz, você vai conseguir encontrar, mas ele se esquece de que muito que acontece aqui nessa cidade, em todo o Brasil e ao redor do mundo É fruto do sacrifício de gente Que era apaixonado pelo chamado Em meio às suas lutas, em meio às suas provas Em meio às dificuldades de recurso Ele entendia de que quem pôs a mão no arado Não pode voltar e olhar para trás Mão no arado, não olha para trás Paulo sabia de que aquele encontro Na estrada indo para Damasco Atos capítulo 9 Tinha sido um divisor de águas na sua vida ele tinha deixado tudo para seguir o seu chamado E ele não desistia A tua desejo Ardia no seu coração A fome de pregar a palavra Oportunidade, prega a palavra, prega Tem gente que pede oportunidade para pregar Querido, Quem quer pregar, não precisa de oportunidade É por isso que Paulo escreve a Timóteo Prega a palavra, insta Quer que seja oportuno ou não Prega, meu irmão. Você pode ser um grande pregador. Começando no elevador do prédio que você mora. Faz assim um plano de evangelismo no elevador. Você fica subindo uma hora do dia. Você fica subindo no elevador. Sobe todo mundo que entrar com você no elevador. Você fala de Jesus. Porque para a gente impactar uma cidade. Começa, é dentro da nossa vizinhança. Não precisa de muita coisa. Mas quem tem o desejo de pregar. Não se permite é, Desanimar por qualquer coisa Paulo era apaixonado pelo chamado Ele fazia tudo pelo chamado Ele tinha esse desejo Ele tinha esse objetivo Ele escreve na sua segunda carta a Timóteo No capítulo 4, verso de número 5 Quando ele diz "Se sobra em todas as coisas Suporta as aflições Faz o trabalho de um evangelista E olha como ele termina Cumpre cabalmente o teu ministério, ministério só é bem sucedido, quando você o termina de forma integral, porque tem gente que começou bem, mas o que é que os impediu de continuar, tem gente que começa animado, tem gente que começa cheio de fé, tem gente que começa em todas as oportunidades, arrumando o um jeito de se embrenhar para falar, mas às vezes desanimar no meio da jornada Eu não conheço você Eu não sei da sua história Eu não sei da sua jornada até aqui Mas quem sabe você chegou aqui hoje à tarde E algumas coisas no caminho te feito desanimar te feito esmorecer Em nome de Jesus E no poder do Espírito Santo hoje à tarde Reaviva o dom de Deus Que há em você Alguma coisa aconteceu com Timóteo Porque Paulo tem que chegar para ele e dizer Timóteo, o Senhor não nos deu espírito de covardia Reaviva esse dom, cara ele foi confirmado por imposição de mão Você é separado por Deus Para fazer grandes coisas Você não pode desanimar à toa Querido, eu estou aqui para te dizer hoje à tarde De que você, se você Ficar firme, se você Hoje, levantar sua cabeça E olhar para frente com esperança e fé Os melhores dias da sua vida Vão começar a se desenrolar A partir dessa tarde Porque quando Deus te chama Ele não abandona projeto no meio do caminho Paulo sabia disso Paulo sabia disso Um desejo Apaixonado por pregar Fominha de Bíblia Igual passou o pastor Luciano Subirá Fominha, outro dia Estava tendo um congresso lá em Campinas Ele falou assim para mim Olha, eu arrumei minha agenda Eu vou ficar com você na sexta-feira Porque a gente fica junto, bate papo Quando ele vai para aquele lado, ele dorme em casa Tem a suíte Luciano Subirá Falei, beleza eu cá comigo não estava crendo muito. Num dia antes ele falou assim para mim: Não resisti à tentação. Tive uma recaída. Você foi aonde? Foi no Luiz, né? Você foi por ali, uma região perto de onde aí? Ele disse assim: Eu estava devendo uma agenda para uma pessoa. E eu lembrei dessa sexta-feira que ia estar vaga. Falei: Vai, viciado. Falei para ele: Vai, viciado. Vai na bênção vai pregar, mas sabe o que é isso? é a chama do chamado ardendo no coração porque quem tem a chama do chamado prega em qualquer... eu de vez em quando vejo uns pastores novos por aí, você vai dar uma oportunidade para eles, outro dia eu falei para um seminarista lá da igreja, eu falei ó oh, essa semana você prega durante a semana ele disse, ah pastor o senhor não me avisou com antecedência eu não tive tempo de preparar nada eu não tive tempo de ir ao monte Falei meu irmão Quem tem chamado Quem tem desejo de pregar Tem no mínimo cinco esboços de estepe E ele fica desesperado Tomara que ele não venha Tomara que uma santa desinteria, pegue o pastor hoje no culto, porque eu tô doido para pregar. Eu tô doido porque é um desejo que te impulsiona e ele é maior do que as lutas, do que as decepções, do que as crises, do que o problema. É o chamado de Deus na sua vida. Ah, meu irmão, quem tem chamado não desanima à toa. Você tem que crer. Agora olha só, antes de você animar muito, vocês estão animando Deixa eu controlar os irmãos. Porque um desejo não controlado e submisso à voz do Espírito é um perigo. Porque olha só, o texto diz verso de número 3 é, em diante. O texto diz que ali eles saem em respeito a judeus, ele circuncida Timóteo por conta... Tem que ter mais acesso às sinagogas Ele por ser, não ser circuncidado Enfrentaria alguma, algum preconceito por parte da igreja dos judeus E eles vão circuncidar Circuncidou E agora no versículo de número 4 Eles passavam, instruíam os irmãos Seguiram e agora no verso 6 Eles viajam Mas o Espírito Santo os Os Impediu Mas eles não dão um braço a torcer Quem já brigou com o Espírito Santo Levanta a mão não, Paulo, não é pecado não, gente. Normal! Ele disse: "Não quero, eu quero ir para lá". Não faz, vocês fazem uma cara de crente, vocês não me engana não. Vocês estão fazendo uma cara de santa aqui, ó para você, ó. Tinha algo, um desejo, porque olha só, tem gente que tem um desejo de ver a igreja crescer, de ver a igreja avançar. Tem os seus métodos, tem as suas ideias, mas o problema é quando ele coloca isso à frente da voz do Espírito. Ele acha que ele é que vai dar direção para a igreja de Jesus, e de Jesus, eu arrumei uma saída para o teu povo, eu tive uma ideia. olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu não sei como é que o senhor viveu sem eu até agora. Porque eu cheguei para resolver os problemas da tua igreja Eu tive uma ideia Para o avanço Nós vamos multiplicar células sim Nós vamos começar um trabalho não sei aonde nós, vamos, nós estamos aqui na região de Belém Nós vamos comprar barco Nós vamos fazer uma frota gospel Nós vamos invadir tudo que é rio Nós vamos fazer E o desejo ele é válido? É É autêntico? É É para a glória de Deus? É mas faltou um detalhe, você precisa saber se Deus quer, porque as suas melhores das intenções, nem sempre estão em harmonia com o coração de Deus, eu já vi gente entrar em projeto de igreja, e se arrebentar inteiro em dívida, porque ele foi na onda do seu coração, e a gente esquece que o diagnóstico do coração do homem, a Bíblia traz, ele é desesperadamente corrupto, enganoso é o coração. O coração da gente prega peça na gente direto. Você achou, eu achei, eu achei que eu estava arrebentando, eu achei que tinha sido a pessoa certa, eu achei, eu achei que era de Deus. O que tem de gente que vai no achômetro? O crente, ao invés dele afinar o seu coração Em sintonia com a voz do espírito Ele aumenta a intensidade do seu achômetro. Ele começa a achar, hum, senti um negócio Senti um arrepio Meu irmão, nem todo arrepio é de Deus Pode ser cólica Porque tem gente no culto que sente um arrepio Hum, é Deus Não, não é É algo que você comeu Como é que é aquele negócio que vocês falaram? Já, como é? Que... Hã? Jambu Não, mas você falou outro negócio Já, tá, tá. Takaka, vai que é o tacacá. É um perigo, takaka e para ficar tacaca. É próximo Paulo estava cheio das boas intenções Mas havia algo, segundo ponto aqui que eu quero te ajudar Segunda, anota aí Segunda coisa Primeiro é um desejo intenso de cumprir o seu chamado Se você quiser ter um ministério bem sucedido e eficaz Você precisa ter um desejo Você tem que meter a faca no dente e todos os dias você falar, como John Knox falava, dá-me a Escócia ou eu morro. Você tem que ter esse desejo. Que te faz sair da cama toda manhã dizendo, eu vou ganhar essa cidade para Jesus. Mas esse desejo não pode estar acima do discernimento da voz do Espírito. Paulo era apaixonado, intenso. Tudo que ele fazia, ele era um estrategista. Paulo era um estrategista Quando você começa a estudar a igreja primitiva E o plantio das primeiras igrejas Você vê que Paulo era um estrategista Ele jogava xadrez Ele sabia muito bem aonde plantar as igrejas Nas rotas de comércio Nos lugares aonde as pessoas iam e vinham Nas cidades aonde eram cidadelas romanas Mas havia muita gente que ia, ficava, voltava para Roma Paulo estratégico mas Paulo nunca permitiu com que a sua estratégia fosse maior do que a direção da voz do Espírito Santo sobre a sua vida, o texto diz que onde ele tenta chegar, ele tenta chegar à Frígia, a Galácia, tenta chegar à Mísia, mas o Espírito de Jesus, final do verso 7, não o permitiu, não o permitiu. Aqui uma coisa que a gente precisa amadurecer na nossa jornada ministerial É entender de que os planos do Senhor são melhores do que o meu e o seu E de que quando ele diz não, pode abraçar o não de Deus Que é o melhor do que todos os sim juntos que você conseguir encontrar O não de Deus, querido, não também é resposta de Deus não até para coisa que a gente acha que é válida Pregar a palavra Mas Senhor, eu vou levar a palavra Eu vou pregar o Evangelho Eu vou ganhar vidas Eu vou saquear o inferno E o Espírito de Jesus diz Ali não Porque tudo tem um tempo e uma hora certa Tudo Na agenda de Deus No cairós de Deus Nada chega adiantado ou atrasado Nada cumpre-se fora do tempo No tempo de Deus Quando ele disser não É melhor você se submeter à sua voz Porque senão você vai ter Que encarar um angu Difícil de desencaroçar Aí já é linguagem de mineiro Porque muitos dos problemas E eu vou dizer aqui Muitos dos problemas que acontecem na jornada ministerial São causados pela nossa insensatez e teimosia Eu sabia que vocês iam ficar menos animados agora Eu sabia que vocês estavam animados Eu falei, não fica tanto Do que se queixa o homem? Do que se queixa o homem? Lamentações diz Dos seus próprios pecados Dívida que você está aí enrolado Tem gente que vive enrolado com dinheiro Com casamento Todo bagunçado E eu não vou entrar aqui na matéria Que o Ricardo domina com maestria E depois vai vir o pastor Cláudio Aí eu estou lascado Mas a gente sabe muito bem De que a maioria das crises conjugais São por conta da nossa incoerência dentro de casa Você não cumpre o teu papel Na igreja é a mesma coisa ao invés de ouvir a voz do Espírito E atendê-la E se submeter a ela Mesmo que ela feche algo Que você ansiosamente esperava Quando você é submisso ao Senhorio de Cristo Até diante do não dele Você adora Porque adorar Quando diz a porta abriu O milagre chegou O sim de Deus Olha o céu aberto, meu irmão Aí até incrédulo rodopia eu quero ver, é você adorar Quando as portas se fecham É quando não vem Mas você entende que é a voz do Espírito Santo E outra coisa eu tenho aprendido na minha caminhada com Cristo O Espírito não grita com ninguém O Espírito Santo não grita com ninguém Ele está sempre falando Mas a gente tem que se acostumar a identificar a voz dele Ele fala conosco todos os dias ele disse que estaria conosco todos os dias O Senhor disse que precisava ir Para que da parte dele viesse o Consolador Ele habita em nós Ele fala conosco Mas você sabe qual é o problema Os nossos sentimentos, as nossas emoções E as nossas paixões falam mais alto Paulo desenvolve um ministério Bem sucedido Porque ele é sensível à voz do Espírito Santo Minha oração hoje à tarde para você é de que o coração possa voltar a ser sensível novamente à voz do Espírito. A voz do Espírito. A voz do Espírito. Samuel, quando primeira vez tem o seu nome, chamado pelo Senhor. Por não reconhecer que era a voz de Deus, ele vai para onde? Ele vai para o quarto do profeta. O Senhor me chamou? Não, não chamei não. Não, eu ouvi me chamar. Não, não foi. Volta a deitar, menino. Volta a deitar. Samuel. Samuel, pois não profeta, Rapaz, deixa eu dormir, não te chamei, de novo, até que então, o profeta diz, meu filho, é Deus que está querendo falar com você. Se você ouvir de novo o seu nome ser chamado, responda desse jeito, fala Senhor, o teu servo ouve a direção quem dá para a igreja é o Espírito Santo, você tem a paixão, você tem um desejo, você tem a intensidade de fazer algo acontecer, mas você precisa entender de que quem dá a direção para a sua igreja é o Espírito Santo, Paulo não ignora a voz do Espírito, muitos ignoram, e por ignorarem a direção que vem da voz do Espírito, andam vagueando numa jornada ministerial sem rumo e sem sentido. Escravos das suas emoções, escravos dos seus desejos, da conversa dos seus amigos, da comparação que toma conta do cenário evangélico. Querido, quando você entende a direção que Deus tem para a sua vida, e quando o seu coração está sensível à voz do Espírito Santo mergulhe, pule de cabeça porque saiba ele dá direção para a sua igreja ele dá direção para a sua vida quando Deus dá direção pela voz do teu espírito pode ter certeza haverá um desfecho muito melhor do que o plano que você julgava ter Paulo ouve a voz do espírito quando você vai ao livro do apocalipse as sete igrejas Aí você tem Epis, Versminas, Pégamo, atira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia Todas elas, a carta, a igreja, a voz, termina de que jeito? Quem tem ouvidos para ouvir? Ouça o que o Espírito diz às igrejas Deus pode falar, mas se você não quiser ouvir, não vai acontecer nada tem gente dizendo assim, fala comigo Deus Fala comigo, fala comigo nesse congresso Deus já disse para você, eu estou falando, para uns 15 congresso É você que não ouve É você que é teimoso É você que coloca o seu desejo, a sua paixão Acima da direção que vem do meu espírito Hoje, afine o teu coração com a voz do espírito Ele fala conosco através da palavra Ele nos visita em secreto Quando você dobra o joelho Eu creio num Deus que nos visita em secreto Deus fala conosco de diversas maneiras Em sonhos, em profecias, pela palavra Deus fala E todas as vezes que Deus fala É para conduzir o seu rebanho Paulo tinha discernimento Eu me lembro quando estava no meu doutorado nos Estados Unidos 2004 mais ou menos O presidente, o recém eleito presidente Da faculdade em que eu estudava foi até a sala, a sala dos doutorandos, éramos 17 alunos, e ele veio se apresentar, e para ser aluno do doutorado, você tinha que ter no mínimo sete anos de ministério de tempo integral, contínuo, numa só igreja, ou seja, ele sabia que falava com pastores, se não com muita, com alguma experiência. Ele falou muita coisa, apresentou a faculdade, falou dos seus planos, dos seus sonhos, dos seus projetos, de como era bom estar assumindo agora a responsabilidade de estar à frente de uma faculdade. Lá nos Estados Unidos, talvez você conheça, chamada S. Berry, é a faculdade mais conceituada, armínio Wesleyana, que existe nos Estados Unidos. Mas no meio da sua fala, ele entrou num assunto que fisgou a minha atenção por completo. Ele disse assim, olha, de tudo o que eu tenho vivido na minha carreira ministerial, ele havia sido pastor até então, ele havia deixado o pastorado para assumir a presidência da faculdade. Ele disse, há algo que eu descobri muito cedo, a importância do dom do discernimento. Ele disse assim, se eu pudesse, se eu pudesse orientar um jovem pastor, seminarista, líder, para buscar no Espírito um dom, para o seu ministério, eu diria, busque intensamente o dom do discernimento. Porque se nós não discernimos as coisas, nós nos deixamos enganar facilmente pelas suas aparências. E as aparências enganam. Discernir nada mais é do que você saber a real intenção por detrás de algo. É alguma coisa a pessoa fala e você diz assim: opa. Ele está falando isso, mas por trás dele há um outro espírito. É por isso que João escreve na sua carta, dizendo de que você deve provar se aquele Espírito é de Deus, se ele falar em nome de quem? De Jesus. Você não pode chegar a dizer assim, o cara vem, e tem muita gente aí atrás de profecia, profetada, e não tem nada do Espírito Santo discernimento. E ele disse na sala de Doutoranos: Ele disse: Olha, se eu pudesse orientar jovens pastores. Eu diria, busquem discernimento. Eu peguei aquilo para mim. Falei, Senhor, eu já estou com um pouquinho rodado, mas quem sabe nunca é tarde demais. Me dá discernimento. Me dá discernimento. Me dá discernimento. Sabe por quê, queridos? Não tem nada pior do que você estar tá à frente de um rebanho, estar tá à frente de uma célula, estar tá à frente de uma obra, achando que você está levando o povo para a morada celestial e você está cego, guiando cego. Sem discernir, sem entender a voz, o tempo de Deus Paulo entende, ele percebe que o Espírito de Cristo o impedia O impedia de pregar a palavra Mas aí no verso de número 9 A Bíblia diz que ele então tem uma visão Visão, eu creio nas visões Visões eu creio em visões, eu já tive algumas visões Minhas visões Maneiras com que Deus Continua falando conosco Os sensacionalistas estão aí achando Que esses negócios acabaram Eu não acredito Os dons de Deus se manifestam Intensamente na igreja hoje Também, Também. Paulo tem uma visão Olha aqui como a sequência é importante E aqui vamos um pouquinho Da homilética para você entender a do texto a sequência, desejo obediência revelação desejo obediência, revelação porque tem gente que quer ter revelação sem ter desejo e não ser obediente as revelações vêm quando você se torna obediente Deus diz não, se Deus fechou uma porta é porque ele vai dar a vai você a visão de algo melhor receba isso aqui hoje à tarde por favor tem gente chorando por porta que fechou Comece a abrir os teus olhos Para as visões que Deus vai te dar Deus vai te mostrar um caminho novo Uma porta nova, um projeto novo Uma ideia nova Por conta da obediência vem uma nova visão E a visão é clara O texto diz Que Paulo não sabendo para onde ir Deus sempre mostra o caminho Deus nunca vai deixar O seu povo a erro Nunca nunca vai deixar o seu povo vagueando sem direção, vem uma visão, e o texto diz, naquela noite ele tem uma visão, e um homem da Macedônia, em pele suplicava, venha para a Macedônia e ajuda-nos, visão, visão, sensibilidade à voz de Deus, visão, Todas as vezes que começa uma manifestação do sobrenatural Deus sempre vai esperar uma reação de alguém Quando a sarça queimava Moisés se aproxima E ele chama Moisés Moisés Ele diz, estou aqui Aí você entra no capítulo De êxodo capítulo 3 Você começa a perceber De que cada vez que Moisés responde a voz de Deus, Deus fala, mais. continuou o Senhor, disse ainda o Senhor, quando Samuel e o texto que eu já usei de referência para vocês como ilustração, quando ele diz, fala Senhor que o teu servo ouve, quando ele reage a revelação, Deus então mostra para ele a direção, sempre vai ser assim querido, nós às vezes queremos a direção Sem antes nos colocarmos em obediência Para receber a revelação Vem uma voz Vem uma visão Paulo tem seis visões Narradas em Atos dos Apóstolos Seis Seis visões A primeira acontece aonde? Atos capítulo 9 Essa é a segunda Logo depois vai ter em Atos capítulo 18 E a última é quando ele enfrenta um naufrágio que um anjo da parte do Senhor lhe aparece dizendo, viu, nenhuma vida vai se perder, vai todo mundo estar tá salvo, Paulo tem várias visões, algumas para encorajar, mas a maioria das visões que Deus nos dá, são para nos nortear, eu fico às vezes preocupado com gente que diz assim, Deus falou comigo, Deus se revelou, eu vi algo, mas a pessoa continua sem rumo, ele é cheio de revelação, mas não vai para lugar nenhum, Cheio de mistério, cheio de revelação, é manto para tudo quanto é lado Desenrola, ele parece uma fábrica de lençol De tanta coisa desenrolando, desenrola daqui, desenrola daqui Desenrola, mas ele continua enrolado Toda revelação de Deus, toda visão é para dar direção Direção, direção Quarto ponto aqui que você precisa notar uma igreja bem sucedida, um ministério bem sucedido Primeiro, ele tem que ter um desejo Primeiro, um desejo Intenso Segundo, sensibilidade E discernimento Para a voz do Espírito Terceiro, direção Direção, tem que ter direção Porque às vezes nós sabemos Tem muita gente que sabe o que tem que fazer Mas não Olha como é que o texto termina Que hora que eu comecei, que hora que eu tenho que parar Já era para ter parado? Ah, tá. Na hora que eu for parar você espirra. Eu vou entender. Não espirra muito alto. Verso de número 9 em diante, teve uma visão. Venha para Macedônia. Olha o versículo 10. Grifa aí. Então, na minha Bíblia aqui, NVT, diz: "Decidimos partir, vai, o camarada tem sonho, tem visão, mas ele não vai, ele não sai, Deus já falou com ele, coluna de fogo, nuvem, veio o querubim alado, voou para cima de você, você caiu, levantou, Deus mostrou direção, confirmou na boca de dois, três, quatro, cinco, dez, cem, a igreja inteira está quase apontando para você dizendo, vai miserável, mas você não sai, porque para cumprir algo você tem que começar. O texto diz que depois que ele teve a visão e entendeu de que era a direção de Deus, ele partiu. Ele foi, ele decidiu partir de, a minha Bíblia está de imediato. É já. Quando ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração, Deus falou, para de fazer onde um mimado, senhor, você quer ganhar de gideão, põe uma prova, duas provas, põe a lã, não, agora molha suas pontas, não, agora molha só três quartos em volta, não senhor, agora é para ver se é mesmo um pingo só no meio, e a tua vida atrasada, querido, quando você tem clareza da voz e da direção do espírito, mergulha, o texto diz então Que eles decidiram partir de Imediato Foram E quando você obedece A direção de Deus Os resultados são reais Como é que eu sei? O texto diz O texto diz que quando eles chegam Em Filipos O que que acontece? Salvação Uma mulher chamada Lídia Salva a Bíblia diz que quando eles chegam naquela região da Macedônia, no sábado, versículo de número 13. Saímos da cidade, fomos à margem do rio, esperávamos encontrar um lugar de oração, sentamos-nos, começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Uma delas era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, da cidade de Tiatira, começando de tecido de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhes abriu o coração e ela aceitou todas as vezes que você cumpre o chamado apaixonadamente, todas as vezes que você é sensível à voz de Deus, e segue a direção da sua palavra, de forma imediata, os resultados vêm imediatamente, salvação, mas foi só salvação? Não, não foi só salvação, não. Verso de número 16, certo dia íamos a um lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída de um espírito do qual ela predizia o futuro. E o verso de número 18 diz que Paulo então diz aquele espírito dentro da jovem: Eu ordeno em nome de Jesus Cristo, sai dela, e no mesmo espírito, no mesmo instante, o espírito há ah, salvação, libertação. Terceiro lugar por conta disso eles são lançados no cárcere, Paulo e Silas, e agora eles veem o que? Manifestação do sobrenatural, essas três coisas nós gostamos de ver, quem é que não gosta de ver o seu ministério ser aprovado pela salvação de almas? Quem é que não gosta de ver o seu ministério sendo aprovado quando ele cumpre aquilo que o Senhor Jesus disse que faríamos em seu nome, expeliríamos demônios? Quem é que não gosta de ver no ministério manifestação sobrenatural? Mas, querido, tudo isso aqui é resultado. O problema é que nós estamos atrás disso aqui e esquecemos os versículos anteriores. Mas, se você, hoje à tarde, mais uma vez, acender a chama do seu chamado, tem gente hoje aqui talvez, que tenha chegado meio moribundo, cabisbaixo, desanimado, Deus hoje quer reanimar, reavivar, reacender o fogo do teu chamado, para dizer para você, eu não me esqueci de você, Aquilo que eu te prometi não caducou, está válido, mas você precisa se animar em Deus, se animar em Deus. Quem sabe Deus não te trouxe esses dias aqui para o casa de Zadok, para que você recebesse um derramar de uma combustão de Deus. Para que você saísse daqui queimando, mais uma vez com a chama ardendo no teu coração. Mas com o teu ouvido sensível à voz do Espírito, obediente à direção de Deus porque estes sinais seguirão os que crerem, se você seguir o Beabá meu irmão, não tem segredo para o um ministério eficaz, faz o simples, o difícil Deus faz, faz o simples, entregue-se, mergulhe no seu chamado, não fique dividido entre dois pensamentos Ai, ah, não sei, não sei, não sei Eu não sei se eu deixo Eu não sei se eu deixo a empresa Eu não sei se eu deixo o trabalho E Deus está dizendo para você, vem, eu vou cuidar de você Deus está falando com gente aqui Hoje à tarde, há tempo Ele tem te chamado, te separado Para a obra, para o ministério E você fica ainda preso, mergulho de cabeça Deus vai cuidar de você E quando você alinha O teu coração com a voz do Espírito Fique certo de que haverá salvação Haverá libertação Haverá sinais, prodígios e maravilhas Porque por onde você passar Na direção do Espírito Santo O nome de Jesus vai ser glorificado Quem crê diz amém Glória a Deus Fica de pé que eu quero orar com você No plano de Deus, no plano perfeito de Deus ele preparou esse cenário aqui para você Para você Tudo que acontece aqui nesses dias Está alinhado com o coração de Deus Para você Eu não sei qual é a realidade da sua história Eu sei que já houve dias Em que as decepções da jornada me fizeram repensar Se valia a pena continuar não se senta mal, nem um vil pecador por conta disso Todos nós temos dias assim Em que nós questionamos o chamado Em que nós ficamos pensando se realmente Deus nos chamou Por conta de algumas coisas, são os percalços da jornada Mas hoje Deus te trouxe aqui para te dizer, eu não errei com você Eu te chamei pelo nome eu te separei dentre muitos E coloquei sobre ti o meu chamado, o meu espírito Há algo que precisa ainda ser feito através da sua vida Mas você precisa mergulhar de uma forma intensa e profunda no chamado de Deus Profunda Me lembro quando eu entrei no ministério de tempo integral Eu era um funcionário de uma grande multinacional Ganhava muito bem Ganhava muito, muito bem Até que Deus nos colocou naquele, canto, naquele cantinho Que Deus nos leva e diz E aí Você vai crer No chamado que eu tenho Ou você ainda vai continuar De uma maneira Intensa Com teu coração inclinado Para dúvida para o medo, até que eu deixei tudo, deixei tudo, eu deixei tudo na empresa. O pessoal dizia: ele ficou maluco, pediu a conta, onde já se viu? Fui começar um trabalho, rabo de foguete. Uma igreja com cinco membros, e eu era o quinto. Fazia de tudo, tocava teclado, cantava, recebia as pessoas na porta, era o faxineiro da igreja. Mas quando eu olho para trás, o sentimento que eu tenho é único. Eu faria tudo de novo. Porque o que tem me ajudado nessa jornada de viver um desejo intenso no ministério, é dizer para Deus, Senhor não permita com que a tua voz se torne estranha aos meus ouvidos, eu quero estar sempre sensível à tua voz, eu tenho sonhos, todos nós temos, sonhos válidos, de fazer coisas grandes para Deus, mas que a vontade dele sempre se cumpra, não a nossa, porque quando nós o obedecemos, os milagres vão acontecer Famílias serão transformadas Por conta daquilo que Deus vai fazer através de você Bairros inteiros Cidades inteiras serão impactadas Quando você faz aquilo que Deus te chama a fazer Portanto Antes da gente ter esse intervalinho Eu quero orar com você Com gente que chegou aqui hoje à tarde Dizendo, pastor Eu preciso dessa chama Mais uma vez Queimando na minha alma eu quero estar sensível à voz do Espírito, pastor. Eu quero andar em obediência, pastor. Eu tenho sonhos, eu tenho projetos. Eu vejo tanta gente fazer tanta coisa e eu não vejo nada acontecer. E Deus está dizendo: primeira, aquieta a tua alma, obedeça a minha voz. Isso cega o coração, porque você vai ficar surpreendido com o que eu vou fazer. Se o Espírito de Deus falou com você hoje à noite Somente se o Espírito de Deus falou com você hoje à noite E você está dizendo Pastor, eu preciso hoje à noite Desse renovo, desse chamado De ter o meu coração sensível à voz do Espírito Eu quero fazer um desafio Você vai pedir licença do seu lugar Você vai vir para esse altar Aqui na frente E você vai dizer Deus, reaviva o teu dom aqui é em mim, Senhor eu quero declarar que essa tarde é um novo tempo no seu ministério. A chama que estava se apagando vai começar a queimar mais uma vez. Intensa, alta, forte. Você vai continuar. Você vai voltar a ouvir a voz do Espírito. Pede sensibilidade. Anula toda a carnalidade. Todo sentimento faccioso que porventura está florando na tua alma. Submeta-o à vontade de Deus. Tem gente batendo numa porta, dizendo, é aqui, é aqui, Deus está dizendo para você. Não é, é muito melhor, é lá. E Deus te trouxe aqui hoje à tarde, para você ser renovado, impactado. Porque o teu ministério foi feito para dar certo. Deus nunca chamou ninguém para ser um fracasso. Deus nunca separou pessoas para viver infelizes na jornada ministerial. Deus nos chama para que tenhamos nele plenitude, satisfação. Paulo termina dizendo, eu combati o bom combate, combati, foi bom, foi bom, me lembro um velho cântico, um hino velho que a gente canta na igreja, os nazarenos cantam muito hino ainda, e o hino diz assim, quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre caminhando, sempre caminhando, sempre caminhando, e Deus hoje te trouxe aqui para reacender a chama, para sair daqui, você vai sair daqui hoje intenso de novo, como você saiu daquela primeira vez, quando Deus te chamou, quando Deus te tirou por detrás das malhadas, quando você pregou a sua primeira mensagem, quando você entrou na sua primeira igreja, quando você multiplicou a sua primeira célula, você vai sair daqui hoje mais uma vez inflamado em Deus, Cheio do poder do Espírito Transbordante de Deus Sensível a voz Senhor não a minha vontade Não a minha vontade A tua Senhor No teu tempo, na tua forma Do teu jeito É sempre bom A tua vontade sempre foi Sempre há de ser Boa, agradável e perfeita Espírito Santo Espírito do Deus trino Nessa tarde, diante da tua palavra, nos submetemos à tua voz, a tua voz, a voz como de muitas águas, a voz que despedaça os cedros do Líbano, a voz poderosa do Senhor, mas também que é suave, mansa e que dá direção, a voz do bom pastor que conduz o seu rebanho por pastos verdejantes, por águas tranquilas, mas que se também o vale da sombra da morte chegar, nós não temos por que temer, porque se estamos sensíveis à tua voz, o Senhor nos fará atravessar esse vale também, com graça, com provisão, com cuidado, com ajuda, faz isso hoje conosco. Pai, nessa tarde... Põe mais uma vez a mão sobre a vida de ministérios aqui. Pastores, pastoras, líderes, moços, jovens que aqui entraram. E que tem relutado com o chamado. E Deus hoje os tem mais uma vez reafirmado. Eu te chamei. Eu tenho algo para a tua vida. Eu vou te levar a viver sonhos, prodígios, visões. Faz isso conosco hoje à noite, Senhor. Hoje à tarde, Senhor. Faz isso hoje à tarde conosco e que nós saiamos daqui hoje, mais inflamados, mais cheios de Ti, mais com o desejo de viver na Tua presença, em obediência, santidade é viver em obediência, santidade é viver em obediência, é impossível querer viver em santidade, e não obedecer a Tua voz, ajuda-nos, tem misericórdia de nós, das nossas precipitações, das inclinações da nossa carne, que às vezes afloram, e tomam as rédeas da nossa vida Tem misericórdia Nós nos submetemos mais uma vez à tua direção Espírito de Cristo Para que a salvação venha Para que a libertação ocorra Para que as manifestações sobrenaturais Se tornem presentes e cada vez mais intensas Faz isso conosco hoje Porque somente a ti Daremos sempre glória Honra Louvor, poder, soberania, majestade, pelo século dos séculos, a ti glória, honra, e assim oramos, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, e se você crê, diga amém, diga glória a Deus, e celebre na presença do Senhor, aleluia.